Estando no, nos 26 eleitos, um, acaba por ser uma opção. Um, sei que, que a seleção tem jogadores de, de muita qualidade, mas estou um, aqui para tentar ajudar a seleção, por isso um, espero, espero amanhã, se joga ou não, não sei, mas, mas espero ajudar a seleção da melhor maneira possível. São jogadores de enormíssima qualidade, jogadores que, como o Pepe, têm uma história enorme no futebol, um, e o Ruben e o Daniel também, que são, que são jogadores muito experientes. Uh, tento aprender ao máximo com eles, são um jogador muito jovem. Um, aquilo que eu, que eu posso reter de cada um vai, vai ser muito, muito bom para mim no futuro, claramente. Olhando para trás, eu, eu não estava mesmo à espera de estar, de estar aqui hoje e a falar na seleção A. Uh, mas muita coisa mudou na minha vida nos últimos meses e um, estou a tentar aproveitar ao máximo. Hum, ninguém me vai dar nada, vou tentar trabalhar ao máximo todos os dias e, e o futuro dirá aquilo que, que, que vai ser a minha carreira futebolística. Foi, foi um contacto super normal, de, hum, acho que é um caso pessoal do, do Cristiano, nós não, não, não ligamos muito a isso, temos, temos que respeitar aquilo que foi uma foi decisão do, do Cristiano e, e o mais importante é, é estarmos todos juntos para, para representarmos a seleção da, da melhor forma no, no Mundial. Estou, estou completamente tranquilo porque, porque sei que, que tenho que fazer aquilo que, que me fez estar aqui, que é, que é representar dentro de campo um jogador com, com qualidade, porque senão também não, não estava na seleção de certeza e vou tentar estar o mais tranquilo possível, quer nos treinos, quero quer nos jogos, se assim o míster decidir.